E aí, pessoal, World 0 na área, beleza, galera? Seguinte, mano, trazendo aqui a nova atualização do Last Day on Earth, mano. Ele foi atualizado e agora tem uns elementos novos, como você pode conferir. Aqui, no caso, ó, o chuveirito, tá? Que você pode estar pode tá criando. A gente já vai tomar uma ducha aqui para ver. E assim... Uma novidade, a melhor novidade do jogo é que ele finalmente está em português Agora tem português e espanhol Vai facilitar muito a compreensão de como jogar no geral Então vamos aqui, ó Eu vi ali que precisa de umas garrafinhas d'água para tomar uma ducha, tá galera? Ó. Aqui o ó, botão tomar uma ducha E aí, ó, você precisa de duas garrafinhas d'água E aí, ó ele vai tomar um banho. Ainda não, não serve pra nada, basicamente, mas futuramente terá uma finalidade, sim. E tá então, aquele tomando uma ducha, ó. Saiu limpinho. <risos> Muita brisa, né? A princípio, porque. É, não, não tem fundamento, cara. Por enquanto, né? O cara tomar banho. Mas beleza, vamos pegar umas sementes aqui. Que eu vou fazer uma plantação aqui, vou regar essa plantação Vocês <risos> imaginam, né, como eu vou regar essa plantação aqui, né, mano? Ó, levar um pouquinho pra cá, beleza E aqui o que, que a gente faz? A gente toma Tá com vontade de mim já? Vamos regar, ó Ih, vai crescer bonitinho Essas cenouras vão crescer tunadas, mano Vão crescer tunadas Já vamos pegar essas daqui também Outra brisa foi essa cerveja, né? Que foi na atualização anterior. Mas, assim, o principal, galera, é que o jogo está em português, tá? O jogo está em português. No mais, não teve... Hum, deixa eu ver... Vou trazer para cá. No mais, não teve outras modificações. Teve... Falando de realismo e tal, coisas gráficas foram alteradas, né? Aqui, então, ó, você pode colocar o chuveiro agora. Você precisa de madeira, é, pano e, e metal. Metal não, essa... O ferro bruto, né? Perdão. E aqui, aparentemente, não foi colocado mais nada, tá, galera? Mas a principal novidade é que o jogo tá todo em português. Olha só. Todo em português. Todo em português. Então vai facilitar aí muito aí a compreensão na hora de, de jogar, tá? Então... É... Basicamente é isso da atualização, tá, galera? Mas... Eu vou estar tá gravando mais vídeos aí, continuando com algumas dicas, né? É porque eu tinha dado uma estagnada no jogo, mas eu estou retornando a jogar ele. Pois sempre tem esse período, né? Um período que dá uma estagnadinha e tal. Mas aí depois a gente, a gente volta boladão. Deixa eu colocar. Eu, agora eu vou. eu vou fortalecer as minhas paredes. Eu tô. Juntei metal pra caramba para fortalecer as minhas paredes. Agora eu vou pegar mais madeira ali. para ficar blindão aqui. Deixar tudo level 3. No mais é isso. Espero que você tenha curtido. Se curtiu, não se esqueça de avaliar. Deixando um gostei. Se você não é inscrito. Inscreva-se para mais vídeos. Tamo junto. Valeu. Falou. Eu fui.